Olá, eu sou Paulo César Oliveira e tenho um chamado muito especial para você. Nós estamos lançando o curso completo de formação intensiva em constelação familiar e xamânica. Um curso já desfrutado por mais de 900 profissionais, alunos, pessoas que passaram por nós e estão trabalhando na profissão da nova era, agora online, Claro que depois você vai ter monitoramento, acompanhamento, você vai ter mentorias. Aproveita essa oportunidade. Nós estamos lançando este conhecimento. Nós sempre inovamos. Nós pegamos toda a sabedoria da visão sistêmica, montamos um curso intensivo. que hoje tem um certificado forte, um certificado em extensão universitária reconhecido pelo MEC. E agora estamos inovando novamente, trazendo um curso, toda essa sabedoria sistêmica da percepção maior da vida, além das reações e sofrimentos, online para você. Eu tenho certeza que você vai achar este o grande divisor de águas da sua vida. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, espero você comigo. House.